Procura-se Geminianas e Virginianas Procura-se Geminianas e Virginianas Para mais informações, 992130 Vou ligar, se foda Então não vai ligar Tô ligando agora Não 9... é nada 99? 92 922130 Opa, tudo bom? Opa. Eu vi que você tava querendo virgem. Puts. Eu sou virgem. Então, é que na verdade eu tava procurando... É... Uma moça. Ah, tá. Entendeu? Então tá bom, tchau, tchau. Falou. Vai ser portinha. vai ser portinha. Tem nada, portinha, não tem nada, miolo. Eu vou ver se eu acho que é pro branco aqui, velho, esse barulhinho. Mano, sente se pode... Alice, Não, ela tá bem. Ainda bem que ela trocou o colete comigo, graças a Deus. Só sobe, mãe, só sobe. Ainda bem que você trocou o colete comigo. Ai, tô... morrei, Indo, morrei. Fundo, fundo, fundo, tem fundo. Sem fundo quanto, ela quanto, caiu. Quanto? não era patrão? Não, pô. Eu tô... Chat, eu tô de patrão ainda, mano. Nossa, bugou meu set. Nossa, chat, bugou meu set. Nossa, calma aí, calma aí. Calma aí que eu vou ter que arrumar isso aqui, velho, gente. Pera aí, pera aí. Deixa eu ter que arrumar um bagulho aqui. Como é que é, mano? Barra DM. Meu sete de patrão dos balas sumiu. ó oh. ó oh, não precisa. Nossa, que ADM boa, velho. Não precisa não precisa nem mandar. Nossa, deve ter alguma ADM na live. Já viu, já arrumou já. Nossa, que coisa boa, velho. vem né, chat que a DM que resolve o problema na hora, velho. não sem nem mandar. Vamos pensar arma só para caçar. Ah, não você vai pescando. pegar férias aí. Não, não, negativo. Se a licença tá, vem com a arma, porque tem gente que fosse, não tem licença, não licença de caça. <risos> tô pescando aqui, ó. Ah. ah, eu vim caçar, você sabe como é que é, né? Sim, sim. Você caça também? Da hora, você gosta de só o quê? Caramba. Ah, mano, você sabe como é que é, né, mano? A vida, a vida às vezes exige da gente fazer umas coisas diferentes. <risos> Posso apanhar o abraço aqui em você? Opa. Ah! Tá rolando um clima ali. Não tô achando como é que é? Eu acho que ela é meio agressiva. Põe em mim, vó. Ele falou que não gostou da minha máscara Achei que a gente tinha tudo pra dar certo Eu também, viu? <risos> Pedro